Sai. quer sair, né? É, tempo escorrendo. Ei. Cuidado... <risos> É o quê? É. É. Tirar daqui, ó. Tirar o quê? Aqui. Daqui, ó. Ah, da frente é? Assim? Aqui. Aí ah, aqui não dá não. Vamos pra lá. Amarelo eu Segura-se. Estou... Segura-se. Segura, segura, <risos> ah! Não sei. Eu já via. já via. Eu já via. Eu já vi. No Meu pai. Eu... Eu, no, no carro, assim, eu... meu papo, boca, <música> ai, aí, ai, boca, <música> vai lá, ai, papai vem conta, vem conta, vem conta, vem é, é, é,